A grande pergunta que não quer calar, que várias pessoas me fazem todos os dias. Dá pra viver no mercado de apostas esportivas? Bom, a questão é o seguinte, eu vou mostrar ali agora pra você se dá pra fazer isso ou não. Dá de fato pra ganhar dinheiro a ponto de viver deste mercado? Se liga até o final desse vídeo que eu vou te mostrar isso agora. seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Troca Milionária, comunidade de análise e vários outros produtos. E o vídeo de hoje é isso, dá pra viver do mercado de apostas esportivas? Então quero mostrar pra vocês se dá pra viver deste mercado, mas antes de mais nada, o que eu tenho que fazer? para eu conseguir entregar um bom conteúdo pra vocês, eu tenho que tomar aqui um cafezinho, porque senão não roda, né? não, não, não funciona. Eu quero saber o seguinte, soldados, alguém aqui também é viciado num cafezinho? E eu confesso para você, para trabalhar eu preciso de tomar um cafezinho. que é meu copinho do Starbucks que eu comprei, ó. Bonitinho. Hum, bom demais, eu gosto de café forte ainda, tá? Enfim, vamos lá. Ó. Primeiramente, se você já gostou do assunto do vídeo, eu quero pedir para você o primeiro ponto. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, neste exato minuto, porque o seu like determina. Uh, se você está gostando desse vídeo ou não E ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas Que também querem viver deste mercado Então quero pedir para você deixar o seu like Porque ele vai servir para eu mensurar Se vocês estão gostando desse conteúdo E segundo ponto, se inscreva no canal, meu amigo Se você chegou até aqui é porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro Então se você quer ganhar mais dinheiro Você tem que acompanhar todos os vídeos do canal Então se inscreva porque isso é importante já para você, beleza? Bom, vamos lá, olha só Peguei uma caneta aqui, além do meu cafezinho Para a gente trocar uma ideia primeiramente A pergunta é Dá para viver, tá? De apostas. Essa é uma das perguntas que eu confesso para você que eu mais recebo todo santo dia. Júnior, dá para viver no mercado esportivo? Bom, eu já gravei até outros vídeos aqui para o canal com este assunto e tô gravando vídeo sobre este assunto desde 2021 e estamos aí até hoje. A é 2023 estamos aí até hoje é, dentro deste mercado. Então a primeira resposta que eu deixo para você é sim, dá para viver deste mercado, só que tem okay, um porém, tem um porém dentro disso tudo. Qual que é esse porém? Primeiro ponto de todos aqui é entre lá no meu grupo gratuito, todos os dias o nosso grupo grátis, mando conteúdos, mando os insights, mando entradas, mando operações lucrativas lá para a galera. Tá, o link do grupo gratuito vai estar tá aparecendo aqui no card, em um dos dois cantos aqui, e vai estar tá aqui no link da descrição. Entra lá agora mesmo, beleza? Bom, olha só, qual que é um dos pontos? Qual que é esse porém? Dá para viver deste mercado. Porém, você precisa aprender alguns pontos importantes. E aí é o ponto que eu falo. Fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que se você entender a visão que eu vou te passar aqui agora, você vai conseguir um resultado totalmente extraordinário. O que, que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas começam com uma banca, vamos supor aqui, uma banca de 50 reais, vai. Coloca para mim nos comentários qual foi o valor que você começou. Com qual banca? De 50, de 100, de 300, de mil reais, por aí vai. Geralmente as pessoas começam com uma banca de 50 reais. E aí que está o erro, porque as pessoas com uma banca de 50 reais querem fazer por exemplo 100 reais por dia e aqui já tá o erro tá as pessoas querem ganhar muito dinheiro com uma banca baixa isso daí já é um ponto negativo não rola mas por que que isso acontece porque a maioria das pessoas elas começam sem ter muito conhecimento começam com a euforia lá em cima foi o que aconteceu comigo quando eu conheci o mercado de apostas esportivas eu comecei totalmente eufórico, com as expectativas lá em cima, eu falei, caramba, eu vou ganhar muita grana com isso, porque eu via pessoas ganhando muito dinheiro com isso e etc. Eu pensei, caramba, vai ser super fácil. E o que, que aconteceu? Eu quebrei a minha banca na, de cara, a primeira banca que eu comecei, e não foi uma banca baixa, tá? Comecei com uma banca de 1.500 reais, foi a minha primeira banca. Eu perdi essa banca em mais ou menos 72 horas, mano, foi triste. Foi triste. Coloca pra mim, quantas vezes você já quebrou a banca? Eu quebrei a banca no início, assim, até eu começar de fato a entender como que o game funciona umas seis vezes. Quebrei minha banca umas seis vezes. E o pior de tudo é que minha primeira banca foi de 1.50, a segunda banca foi de mil. Eu perdi nas minhas três primeiras bancas ali um total de uns 3 mil e poucos reais, quase 4 mil reais, Bobiar. E aí depois eu falei, caramba, não vou colocar valores mais altos agora, não. Vou começar com valores menores. Por quê? Porque eu sabia que funcionava. Eu sabia que funcionava. Por que, que eu sabia? Porque tinha pessoas próximas a mim que estavam ganhando dinheiro. Só que o problema é que eu tava nessa, nessa vibe aqui, ó, de querer ganhar muito sem ter conhecimento. E aí vem um segredo que eu explico para você o seguinte, preste atenção nisso, ó. Aqui nós temos uma barrinha. Preste atenção neste exemplo, tá? E aqui nós temos essa outra barrinha. Vamos colocar aqui, ó, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos colocar o 7 aqui em cima, ó. Nível 7. 1 um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Aqui é o seu nível de conhecimento, beleza? E aqui é o seu nível de dinheiro. O que você precisa entender aqui, soldado? Dificilmente você vai ganhar mais dinheiro do que o seu, do que o seu nível de conhecimento. Então digamos o seguinte, se o teu nível de conhecimento sobre o mercado de apostas ainda é baixo, vamos supor, seu nível de conhecimento está aqui no 2, dificilmente você vai ganhar dinheiro, por exemplo, aqui no nível 4, entende? Então se você quiser ganhar dinheiro aqui no nível 4, o seu nível de conhecimento precisa estar também no nível 4 ou talvez um nível até mesmo acima. Foi isso que eu passei a entender lá atrás. Eu queria ganhar muita grana dentro deste mercado, mas eu estava com o nível de conhecimento muito abaixo. Eu fazia muitas apostas aleatórias, mano, sem, sem, sem analisar nada, sem fazer nada demais, assim, tipo, meio que no chutômetro mesmo, entendeu? E aí, às vezes, reclamava. E muitas vezes, hoje, o que mais pega, que aí vem o segundo ponto, que o primeiro ponto é esse daqui. Você querer ganhar muito com, muito dinhe... com pouco dinheiro, mas aí o que que acontece? O que que faz com que a gente queira... Isso aqui, né? Ter esse resultado, resultado alto com nível de conhecimento baixo, etc. É isso aqui, ó. Falta de controle. Esse é o ponto 2. Vai segurando aí, que eu vou te passar uma das coisas que eu acho que é as, as principais aqui na frente também. Segura, tá? Falta de controle, no caso aqui, emocional. Pelo que eu já vi com outros alunos por aí, esse é o maior gargalo que tem dos alunos é falta de controle emocional por exemplo explica para mim que você já coloca nos comentários tá porque eu quero interagir com vocês nos comentários já aconteceu com você de você bater sua meta do dia ou você ganhar uma grana legal ali no dia e você não conseguir parar e aí você naquela insistência de querer continuar de não conseguir ali se conter você continuou e foi lá e perdeu aquela grana Perdeu aquele lucro que você teve no dia? Já aconteceu com você alguma vez? Porque pelo que eu converso com alguns alunos, o que mais acontece é que a galera tem dificuldade de parar quando tá ganhando. Tem gente que faz determina lá que a meta, por exemplo, no dia vai ser aqui, por exemplo, 50 reais, mas ele vai lá e bate esses 50 reais, só que não para. E aí o que, que acontece? Ele perde aquela grana. Então já aconteceu com você, de você bater sua meta um dia, é, ganhar uma grana um dia, não conseguir parar e perder? Se já comente aqui abaixo do vídeo para mim, tá? Que eu vou responder a você, tá bom? Então me explica isso. Já aconteceu? Então você começa a entender o que, o que eu quero que você entenda, que dá para viver deste mercado. Só que o que eu tô te mostrando aqui muitas vezes para você viver deste mercado não é o quanto de banca você tem, não é o quanto que você coloca literalmente falando numa aposta, tá aqui, ó. É mental. Né? Quando você começa a aprender um pouco mais sobre controle emocional você começa a, a buscar conhecimento sobre o assunto, sobre o mercado, você começa a entender quais os melhores momentos para fazer uma entrada, você começa a entender quando o mercado não está bom, e aí você consegue entender, poxa, eu vou dividir minha meta para duas entradas, e vou bater essas duas entradas e vou parar, que aí já vem um controle emocional. Quando você começa a entender que a guerra não está dentro da casa de aposta, não está no quanto você aposta, não está no quanto você tem de banca, mas está aqui, ó, no mental, quando você começa a dominar a sua mente, você começa a dominar os seus resultados aqui dentro. E aí vem o ponto 3, tá? que para mim também é extremamente importante, que é você ter, tá? você começar a entender mais sobre o mercado, você começar a entender mais sobre padrões, porque o mercado ele tem padrões ele te entrega padrões assertivos então, você precisa entender mais sobre o mercado e você precisa entender mais sobre padrões tá quando você começa a entender sobre sabe entender um pouco mais sobre análise de mercado quando você começa a entender um pouco mais sobre padrões de mercado automaticamente, soldado, os seus resultados também começam a aumentar. Se você agora tem controle, você sabe a hora de parar, e aí você consegue fazer boas análises, você consegue identificar bons padrões, padrões assertivos, imagina aí que é o seguinte, imagina que você consegue identificar padrões que têm uma assertividade, por exemplo, geralmente de 90% para mais durante o dia, tá? E aí, você tem o um controle, você consegue dividir sua a sua meta ali para três entradas, por exemplo, no dia só, né? Porque o problema da maioria das pessoas é querer pegar 20, 30, 15, 50 entradas no dia, mano. Aí você vai pegar um head e você vai se ferrar. Se você divide sua meta para três entradinhas, duas entradinhas, bate a sua meta rápido e saca a grana e sai fora, acabou. Você tem esse controle e você tem padrões assertivos, acabou, você consegue ter um bom resultado, tá? Então, acho que aqui está o segredo. Sobre essa questão do padrão, eu fiz o seguinte, tá? para separar, vamos dizer assim, os homens dos meninos, para separar os tubarões das sarradinhas, vamos dizer assim, eu liberei uma outra aula, que eu coloquei meio que como aula secreta, onde eu mostro, tá? Um dos padrões que eu utilizo, que geralmente ele está... Opa, não tô querendo abrir minha caneta. Geralmente esse padrão está com uma média de 92%. Até 98% de assertividade, dependendo do dia, tá? Eu liberei uma aula para separar os homens e os meninos. Eu liberei uma aula só para quem quer entender um pouco mais sobre esses padrões. Como eu faço para pegar esse padrão também, Júnior? É um dos padrões que eu uso para bater a minha meta diariamente. Eu coloquei isso numa aula, meio que liberei como uma aula secreta, para poder separar. Então você que está realmente interessado, tá mais aprofundado em buscar conhecimento sobre esse assunto, você que de fato quer ganhar dinheiro de verdade com esse negócio, sei lá, fazer 50, 100, 200 reais por dia com esse mercado, vou deixar o link dessa aula aqui na descrição ou aqui, ó, vai estar tá aparecendo aqui no card para você também, e aqui no primeiro comentário também do vídeo, tá? Vai lá assistir essa aula, mas só vai assistir essa aula de fato se você... Não, não é uma sardinha. Se você quer de fato ser um tubarão, quer ter resultado de verdade com este negócio de forma profissional, tá? O link dessa aula vai estar por aqui. Vai lá que aí você vai ter acesso um pouco mais sobre o mercado, sobre padrões, sobre o negócio que realmente vai fazer você ter um resultado totalmente diferente dentro deste mercado. Beleza? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no, no, no canal. E até o próximo vídeo e valeu!